Capítulo 9 – O Encontro da Astúcia com a Inocência No local e hora marcados, encontraram-se Glaucia e Marisa, como haviam combinado, de maneira que, durante algum tempo, poderiam se entender sem serem molestadas por companhias indesejáveis. Cumprimentaram-se de maneira costumeira e... Tendo escolhido um recanto mais isolado, puderam se posicionar para o início da conversa, conforme a esposa de Marcelo havia solicitado. — Ah, Gláucia, nem sei por onde começar — expressou-se Marisa, desejando imprimir um tom trágico de sofrimento ao seu discurso. — Vamos, Marisa — — Comece por onde quiser, que eu saberei escutar. Respondeu a amiga que... Nem de longe imaginava que aquilo se tratava, na verdade, de uma situação simulada para que sua vida pessoal e as rotinas de sua relação com Glauco acabassem no conhecimento de Marisa. — Bem, Cláudia... Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua compreensão em me escutar, porque nos dias de hoje é muito difícil a gente poder contar com alguém que tenha tempo para perder compartilhando conosco nossas dificuldades. Mas se não fosse você que nos conhece já há um bom tempo... Não saberia a quem recorrer, já que não vejo em mais ninguém as qualidades de equilíbrio e maturidade que percebo em você e Glauco. — Não é bem assim, Marisa. Nós somos pessoas comuns, sem nada de especial. — Pode parecer assim para muita gente, mas sempre observei como é que vocês se dão tão bem como estão sempre felizes e se tratam com carinho, coisa que é tão rara mesmo naqueles casais, nossos amigos, que se relacionam há mais tempo. — Isso é verdade, Marisa, respondeu Glaucia, sorridente e feliz. — Nós nos damos muito bem, e acho que poucos que conhecemos se entendem tanto quanto nós. — Então... Foi por isso que pedi a sua ajuda para me aconselhar. Pois então, fale sobre o que a esteja incomodando, Marisa. E, a partir daí, a esposa de Marcelo passou a relatar que seu marido estava diferente em relação a ela adotando uma postura de distanciamento, dizendo que já não mais a procurava intimamente, o que a fazia desconfiar da existência de uma outra mulher. Com a mentalidade criativa que a má intenção sabe estimular na mente dos que se conduzem pelas trilhas tortuosas da intriga, alimentada pela companhia das entidades ignorantes que assessoravam a mando do departamento, Marisa alinhavou uma série de fatos que, aos olhares de qualquer pessoa mais desavisada, poderiam produzir a nítida impressão de que o marido se conduzia por caminhos suspeitos. Falou de telefones de mulheres do assédio de algumas amigas do escritório, que ela sempre considerou perigosas para a estabilidade de seu casamento, entre outros detalhes. Em momento algum, referiu-se à sua posição de afastamento deliberado, nem ao seu relacionamento aberto e sem policiamentos. Invertendo todas as notícias, atribuiu apenas ao marido a responsabilidade da modificação da rotina familiar. Glaucia escutava e, ao mesmo tempo em que se sentia surpresa, no íntimo, com aquela conduta de Marcelo, procurava manter uma postura exterior de serenidade para que nenhuma reação física de sua parte se a ser interpretada como um pré-julgamento ou uma aceitação da suspeita de Marisa. — Você não acha — dizia Gláucia — que o tipo de atividade profissional que Marcelo possui permite ou impõe que tenha um contato com mulheres tanto quanto com homens? Afinal, existem clientes do sexo feminino, sem falarmos das colegas de escritório, com as quais Marcelo precisa se relacionar profissionalmente. Isso é normal nas atividades das pessoas que trabalham na área jurídica, na área empresarial, na área médica, entre outras. — Sim, Glaucia — respondeu Marisa, desejando parecer maleável nas observações. Eu também procuro pensar por esse lado. No entanto, isso seria aceitável se ele ainda se interessasse por mim, se me procurasse como antes. Mas, desde que está se afastando sem uma explicação, eu fico perdida e passo a pensar em todas as hipóteses possíveis. Você não faria a mesma coisa se fosse com você? A pergunta soou como um convite a que Glaucia pudesse revelar sua forma de proceder em relação ao noivo, entrando no verdadeiro assunto que era de interesse de Marisa. No entanto, a amiga, parecendo não entender o seu desejo, respondeu perguntando. Você já conversou com Marcelo a respeito? Já esteve em seu escritório para conhecer suas amigas e se apresentar como sua esposa? — Bem, Glaucia — falou Marisa, disfarçando a irritação por não ter conseguido meter-se no assunto almejado. — Eu não tenho muito tempo para conversar com ele e, na verdade, nem há muito assunto a ser de interesse comum. Ele sempre chega cansado quando não chega tarde demais e me encontra dormindo. Muitas vezes, quando chega, eu não estou em casa. Isso torna difícil nosso entendimento. Além disso, as poucas vezes em que tentei tocar no assunto, ele foi hostil e evasivo, negando qualquer situação estranha e dizendo que eu estava ficando louca por não ter nada para fazer o dia inteiro. Que ficava pensando bobagens por ter a mente vazia. E o escritório, você já foi até lá? Se deu a conhecer as outras pessoas que trabalham com ele? Para dizer a verdade, eu estive por lá uma única vez há muito tempo. Algumas das pessoas que estão hoje nem estavam ainda. Foi logo no começo quando o Dr. Josué, muito doente, apresentou Marcelo aos outros dois sócios para que pudesse ficar no escritório para cuidar dos casos que ele já não podia acompanhar por causa da enfermidade, que, por fim, acabou por levá-lo à morte. Aliás, Glaucia... Senti uma coisa tão ruim lá dentro que jurei a mim mesma nunca mais colocar meus pés naquele lugar. E, pretendendo dar mais espaço às confissões da esposa de Marcelo, Gloucia perguntou: Como assim? Fizeram alguma coisa para você? Não, diretamente nada. No entanto,. Desde esse tempo pude perceber que aquele lugar devia ter uma atmosfera negativa. Sei lá. Os três sócios principais pareciam três águias prontas para se entredevorarem, apesar de se tratarem com cordialidade e respeito. Nenhuma palavra era dita sem uma intenção deliberada, e. Cada exclamação admirativa trazia por detrás uma segunda intenção. — Ah, coisa de advogado, minha filha! — comentou Glaucia. — É, mas parecia coisa do demônio. — Tão grave assim? — Parece. Afinal, o lugar é muito suntuoso, há muito dinheiro correndo por ali. — Muita gente influente que passa, políticos, empresários, gente perigosa e poderosa. E você sabe, onde existe muito dinheiro, sempre há muita sujeira. São todos mais senhores do que rapazes, mas, pelo pouco tempo que ali estive, pude sentir seus olhares me despindo, como se eu fosse um pedaço de carne exposto à apreciação. Fiquei muito mal. No entanto, evitei comentar com Marcelo para que ele não se deixasse impressionar por isso, mas, ao contrário, aceitasse o trabalho, que representava um salto em sua carreira de advogado. Somente o doutor Josué me pareceu menos perigoso, certamente por causa da doença avançada que o consumia. No entanto, pude sentir que entre os três havia muita divergência e pouca confiança. Tanto que, logo depois que Josué morreu, seus clientes passaram para a responsabilidade dos outros dois principais proprietários do escritório e Marcelo acabou convidado por Alberto a permanecer em sua equipe, na qual acabaram, depois, se incorporando às outras advogadas a que eu me referi. Dentre elas, só conheci a mais velha, a Silvia, que já era casada e me pareceu uma mulher normal, sem nada de diferente de qualquer outra. Tratou-me muito bem, nos poucos instantes em que pude estar com ela, em uma festa de um conhecido de meu marido, a qual comparecia acompanhando-o. As outras duas eu não conheço, nem elas me conhecem, e Marcelo sempre procurou evitar tocar em seus nomes, para não me provocar ciúmes. Mas você, Marisa, é uma mulher bonita, atraente, com muitas qualidades que não são facilmente encontradas em mulheres por aí. Confie em você mesma e não se deixe levar por fantasmas ou suspeitas que podem não ser verdadeiras. Além do mais, Há períodos na vida das pessoas durante os quais os interesses físicos se tornam menos ativos, sem que isso corresponda a uma diminuição do afeto. Seja você aquela que se mantém como amiga de Marcelo, conversando sobre as coisas normais da vida, não intimidando com interrogatórios ou suspeitas, fazendo-o se sentir querido nestes momentos difíceis, para que... Se ele estiver realmente envolvido com alguém ou com o desejo de se envolver, o seu modo de proceder, mais ameno, agradável, suave, possa atuar a seu próprio benefício, fazendo-o se sentir seguro ao seu lado e sem nada que o empurre para o passo errado, nem o estimule a uma conduta da qual ele sabe que pode se arrepender. Entendo. Sempre que as mulheres se colocam a disputar o mesmo homem, aquelas que são mais novas na relação levam inicialmente uma grande vantagem porque produzem estímulos diferentes na psique masculina. No entanto, os homens que se acham comprometidos com o um relacionamento anterior se sentem inseguros em modificarem sua situação, colocando em risco a segurança do que já conhecem, quando a antiga companheira se mostre segura de seu carinho, amiga e compreensiva com as fraquezas do outro, sem fazer pressão ou criar situações de desgaste. Aí está a grande vantagem do relacionamento antigo diante daquele que parece novidade. Se vocês tinham um bom entendimento físico antes, se você continua sendo uma pessoa atraente, se nada mudou na estrutura material da vida dois, a se considerar que Marcelo possa estar realmente tendo um envolvimento externo, esteja certa de que a euforia da novidade acaba perdendo para a segurança da união já estabelecida, principalmente se a antiga companheira sabe entender esse momento difícil pelo qual ele possa estar passando, e... Ao invés de vê-lo como seu homem, entenda-o como seu filho, em um processo de crise afetiva. — Ah, mas essa é a teoria da Amélia, Glaucia. Aguenta tudo calada e se faz de morta para não perder o marido? — Algumas pessoas interpretam as coisas por esse lado, Marisa. Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, Todos nós precisamos aprender a ter certa dose de tolerância com os nossos próprios equívocos. E, como não somos infalíveis, também admiramos a paciência que outras pessoas possam ter a respeito de nossos erros, dando-nos oportunidades de nos corrigirmos e retomarmos o caminho correto. A expressão Amélia... Não pode ser a vulgarização da inércia amedrontada perante a solidão. Pode significar a mulher sem vontade própria, capacho do companheiro, afetivamente dependente dele para tudo. Não é isso, no entanto, que estou dizendo a você. — Como é que é, então? — perguntou Marisa, confundida, na sua superficialidade de sempre. É uma postura ativa, corajosa, de iniciativa no bem, sobretudo como forma de auxiliar o companheiro a vencer a dificuldade que esteja enfrentando. É não hostilizá-lo no momento da dificuldade ou da dúvida e, ao contrário, procurar deixar caminhos abertos para o entendimento sincero mesmo que isso possa significar a atitude madura de deixá-lo livre para viver a aventura que esteja desejando viver. Poucos homens resistem a uma postura sábia da antiga companheira que, longe de temer perdê-lo para uma mais jovenzinha, coloca as coisas neste ponto, dando-lhe liberdade para assumir o novo relacionamento a fim de que, se isso faz feliz, ele se permita buscar a tão sonhada felicidade. A mulher que se posiciona com tal decência, que não se esconde atrás do silêncio das portas para chorar suas mágoas e, depois, fingir que tudo está bem como sempre esteve, Demonstra ao seu companheiro uma tal capacidade de administrar-se e uma tal força que isso causa um impacto positivo na estrutura do homem, sempre esperando uma mulher chorosa, tempestuosa, ameaçadora, escandalosa ou quase suicida. Todas as vezes que as mulheres se permitem esse comportamento desesperado, demonstram que não valem os esforços dos seus companheiros para manterem o relacionamento que tinham com elas. Afiguram-se a crianças mimadas, chorosas, chantagistas, que desejam valer-se de truques e sortilégios para manter seus homens. Isso as diminui diante dos olhares masculinos, que passam a ter certeza de que elas são mais um estorvo ou uma pedra no sapato do que uma mulher forte e segura que eles admiram. Essa força e segurança geralmente é característica da amante ou da pretendente, que, com seu discurso compreensivo, Deixa o homem à vontade para decidir o momento certo em que vai romper o relacionamento antigo para ficar com a novidade. E, assim, a esposa acaba empurrando o marido inseguro e criança para os braços da outra, que, no fundo, não é em nada diferente dela própria. Só está sabendo jogar com as armas que possui, usando a sensualidade e a astúcia para semear no objeto de sua conquista os valores que a esposa já devia ter semeado desde já muito tempo. Todas as vezes que a esposa recusa essa figura da Amélia tradicional e passa a atuar como alguém que tem segurança em si mesma, que não se deixa iludir por fingimentos, que conversa com franqueza e deixa o companheiro perceber que ela está interessada na sua verdadeira felicidade, ainda que seja com outra pessoa, isso causa, como já disse, um forte impacto no espírito masculino, que, em momento algum, está esperando tal reação por parte dela. E, mais do que isso, o homem razoavelmente esclarecido saberá que poucas mulheres terão tal autoconfiança que lhes permita agir dessa forma, o que se transforma em um ponto favorável na avaliação do cenário por parte dele a fim de que as dúvidas e incertezas produzidas pela expectativa da aventura nova se dissipem ao sol forte e firme da conduta da antiga companheira, capacitada para obter dele a avaliação justa a respeito de suas virtudes e valores. Se o marido resolve, mesmo assim, viver a aventura, poderá fazê-lo às claras, não mais na clandestinidade, que, por si só, traz consigo um ingrediente estimulante e atraente. Quando o que era proibido e sigiloso passa a ser permitido e público, tudo perde um pouco a emoção, e o relacionamento espúrio passa a ser um outro relacionamento normal, sujeito aos mesmos problemas de um casamento tradicional. Já não há inimigos a vencer, coisas a esconder, cumplicidade a ser mantida no clima da batalha secreta que une ambos contra o inimigo comum, a esposa enganada. Como a esposa já se posicionou liberando o marido para que siga seu caminho, tanto ele quanto a nova companhia estarão presos agora um ao outro, tendo que administrar os mesmos problemas que o casal que se desfaz, provavelmente já tinha equacionado há muito tempo no relacionamento antigo. Agora, se o homem estava apenas envolvido pela emoção nova, produzida pela ardente experiência, a postura adulta de sua esposa produzirá nele um choque de tal natureza que será capaz de reconduzi-lo à consciência de si próprio, lembrando-lhe que será muito difícil que a amante possua a nobreza que a própria esposa está demonstrando ao lhe permitir, sem escândalos, viver a aventura da maneira como lhe pareça boa. Enquanto Glaucia falava, Marisa ia ficando de boca aberta, admirando a maneira firme e sincera com que a jovem exteriorizava esses conceitos que, em seu mundo íntimo, se apresentavam totalmente novos e algo absurdos. No entanto, de uma absurdidade lógica insofismável. Ela mesma, Astuta como sempre se considerara, jamais havia imaginado uma variação tão exata quanto as reações humanas ao contato com uma dificuldade afetiva daquela natureza. Ao mesmo tempo em que se perdia em cogitações filosóficas que eram muito profundas para sua cabecinha oca, Passava a observar Glaucia como uma adversária perigosa no trato com as coisas do afeto, porquanto sabia que, se tudo aquilo que ela estava dizendo fosse algo que ela própria vivenciasse, suas chances com o Glauco estavam muito reduzidas, já que concordava plenamente com os conceitos que a jovem à sua frente lhe havia apresentado, naqueles poucos minutos de conversa. Nenhum homem é capaz de trocar uma mulher segura e amiga incondicional por uma aventura arrojada que pode se revelar um grande problema logo mais adiante. Mesmo quando a sexualidade interfira na opção inicial, fazendo com que alguns homens imaturos busquem aventuras com corpos femininos para saciarem suas dependências psicológicas, ao se depararem com as almas femininas, exigentes, caprichosas, ciumentas, mesquinhas, astutas, dissimuladas, escondidas dentro dos corpos torneados, esses mesmos homens começam a observar que, em geral, essas novidades acabam muito piores do que as antigas companheiras que os deixaram livres para que quebrassem a cara nas aventuras físicas. Marisa, como mulher, tinha tais ideias intuitivamente gravadas em seu íntimo mas jamais imaginou que encontrasse alguém que as defendesse de forma tão clara e convicta como acontecia a Glaucia. Aproveitando o instante na eloquência desta, Marisa arriscou perguntar. Essa é uma teoria muito bonita, Glaucia, mas eu duvido que alguma mulher a siga. No fundo,. Todos fazemos as mesmas coisas sempre, buscando demolir o traidor com a volúpia de um trator, para vê-lo despedaçado. Você não acha? Acho que é essa a escolha que a maioria tem adotado, porque não tem segurança no próprio afeto, que diz nutrir pelo companheiro. Quando a pessoa ama de verdade, sua preocupação com a felicidade do outro vem em primeiro lugar. E isso inclui, inclusive, essa capacidade de renunciar para que o outro ou a outra possa procurar a sua felicidade pessoal. Preferimos, Marisa, nos transformar em gaiolas douradas, cheias de riquezas ou tesouros, mas que se mantenham fechadas ao redor daqueles a quem nos devotamos. Cada uma das barras dessa jaula, nós a construímos com um dos serviços que lhes prestamos. Assim, transformamos nossas concessões sexuais em algumas partes da jaula. Convertemos a roupa que lavamos, a comida que cozinhamos, os filhos que criamos em outras tantas barras dessa gaiola. Usamos o dinheiro que ganhamos, as dívidas que fazemos, os ciúmes que demonstramos, os trejeitos físicos, como outras fontes de aprisionamento, mas, em momento algum, aceitamos que os nossos companheiros ou companheiras devem ser livres para voar para onde quiserem. Enquanto não formos assim, jamais teremos certeza de que estão conosco por aquilo que representamos em suas vidas e não porque estão suficientemente amarrados a nós, sem poderem escolher ou sem terem coragem de arriscar coisa diferente. Quando alguém não é livre para partir, a sua permanência não indica alegria por estar do nosso lado. Somente quando as portas da gaiola estão abertas é que podemos admirar a fidelidade daquele que está ao nosso lado, que, mesmo podendo partir, continua ali por nos amar e por nos querer verdadeiramente. É por falta desse sentimento real que a maioria das mulheres se permite essa estratégia de agir para amarrar com suas teias pegajosas, nas disputas umas com as outras, aqueles que consideram seu patrimônio e sobre o qual devem exercer uma vigilância canina e cruel. De qualquer forma, poucas delas conseguem desfrutar de uma felicidade real, ao lado da pessoa que dizem amar. Prender alguém, por mais dourados que sejam os laços ou as correntes, não deixa de ser uma prova de desamor. E, ainda que conseguíssemos passar por cima do companheiro e de sua nova companhia, destruindo a felicidade de ambos, arrasando-os para sempre, isso não nos faria felizes por recuperar o ser amado de nosso coração. Seria apenas, como tem sido sempre, a expressão da nossa animalidade que não suporta perder uma disputa. Isso tudo é fruto do nosso orgulho e não do amor que dizíamos ter por aquele ou aquela que nos trocou por outra companhia. Eu digo sempre ao Glauco que tenho tanto amor por ele que, se acontecer de encontrar alguém que o faça mais feliz do que eu esteja fazendo, está autorizado a me deixar e seguir com essa pessoa para construir sua felicidade ao lado dela. Espantada com a frase que parecia ser sincera, Marisa comentou entre os dentes. Não acredito que você fale isso para ele? Falo sempre, e não em tom de ameaça. Falo, antes de tudo, como uma amiga que quer a sua felicidade verdadeira e que será mais feliz em vê-lo bem com outra do que vê-lo triste na minha companhia. Não suportaria uma vida ao lado de alguém que tivesse que me abraçar, me amar, — Me acariciar de maneira forçada ou artificial. Diante das palavras de Glaucia, Marisa não sabia o que dizer. Seus pensamentos não tinham o rumo certo para seguirem adiante ou retroceder. Ela mesma já não sabia o que falar para que a conversa voltasse ao tom original. Pensar em levar Glaucio a revelar parte de sua intimidade e, em realidade, passar a perceber não apenas as virtudes reais do oponente, mas, sim, como haveria de ser difícil a luta para conquistar o noivo. A noiva de Glauco parecia tocada por uma força espiritual que lhe produzia uma torrente de ensinamentos elevados aos ouvidos de Marisa, pouco acostumados a esse tipo de conceitos, por ter se conduzido, durante toda a vida, pelos caminhos vulgares da maioria das pessoas, pouco aprofundadas em sentimentos verdadeiros, repetindo sempre as antigas reações do orgulho ferido em busca de vingança. E, como Glaucia era uma jovem esclarecida no sentido das questões espirituais, aproveitou a oportunidade em que Marisa se queixava das modificações de comportamento de Marcelo para informar-lhe sobre tais realidades também. Aproveitando o silêncio da outra, Gláucia continuou, dizendo — E isso, Marisa, sem falar nas influências externas e invisíveis que nos fazem mudar de comportamento sem explicações. Marisa ainda estava tão absorta nas palavras revolucionárias que haviam caído no íntimo minutos antes, que não entender a amplitude das novas revelações. C — Como é? — Como é que é, Glaucia? Que negócio é esse de influências externas invisíveis? Micróbios voadores podem estar fazendo Marcelo mudar de comportamento? — Não, Marisa, disse Glaucia, sorrindo diante do despreparo da outra. Estou falando de influências exteriores e invisíveis, mas não quero dizer micróbios. Estou falando de espíritos que nos influenciam às vezes de tal maneira que nós mudamos de comportamento sem nos darmos conta de que nos estamos permitindo tais mudanças. Endireitando-se na cadeira, Marisa arrepiou-se, exclamando Credo, Glaucia, macuma não é dos meus assuntos prediletos. Marisa usara essa expressão porque, no passado, já se valera de certos rituais africanos para tentar obter certa classe de vantagens, conhecendo, por isso, as possíveis interferências do mundo invisível sobre o mundo físico. — Nem dos meus, Marisa. Não estou falando de macumba, nem de magia, nem de demônios, mas sim da ação de espíritos ignorantes que se valem de nossas fraquezas para nos induzirem a condutas que eles também desejam tanto quanto nós. — Mas isso existe mesmo? Você sempre me pareceu muito inteligente para acreditar nessas coisas. Tudo o que nós não conhecemos, nós tememos, minha amiga. O conhecimento das relações espirituais e da nossa condição de espíritos imortais nos beneficia muito para que possamos agir dentro de certos padrões que nos defendem a vida pessoal dos ataques das entidades menos esclarecidas, porque nos coloca em sintonia com forças elevadas, que vibram em outras dimensões, que são inacessíveis aos ataques das sombras. Mas como é que isso pode estar atuando sobre nossas vidas pessoais? Eu sempre fui uma boa pessoa. Marcelo nunca fez nada de errado, pelo menos que eu saiba. A gente até vai à missa de vez em quando. Sim, Marisa, existem leis que explicam como é que essa influência acontece? Isso não depende das nossas aparentes boas intenções, muito menos de quantas vezes fomos nas cerimônias religiosas. Não existem amuletos que nos defendam de tais influências a não ser nossas próprias vibrações, que mais não são do que a expressão de nossos pensamentos e sentimentos. Como assim? Tudo o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos indica a natureza evolutiva de nossa alma. E se ela está sintonizada com coisas elevadas, emitiremos forças elevadas que atrairão espíritos amigos para nossa companhia. Mas se fazemos o contrário, ao longo do nosso dia, nos irritando, pensando coisas más, Sentindo coisas inferiores, desejando ou fazendo coisas mesquinhas para os outros, nossas vibrações se mescam com sombras e com imagens horríveis, que sinalizarão nossos desejos e nos facultarão a companhia de entidades igualmente perversas, a nos explorarem as tendências inferiores e produzirem em nós uma estimulação para que aqueles defeitos sigam sendo exteriorizados em nosso comportamento. Assim acontece com a pessoa que, tendo certa inclinação para a bebida alcoólica, não deseja colocar um controle em seu impulso, dominando sua vontade. Aos poucos, vai permitindo que alguns sócios invisíveis se acerquem para fazê-la beber sempre um pouquinho mais. E, como ela imagina que está atendendo apenas ao próprio gosto pela bebida, vai permitindo que as doses aumentem, que uma garrafa sucida a outra, até que a embriaguez a domine por completo, e dessa forma se torne instrumento fácil de ser conduzido por entidades inferiores. Alguns se tornam violentos dentro de casa, Outros são usados no trânsito para a produção de acidentes que matam outras pessoas. Outros são explorados no vício por adversários invisíveis até que se vejam reduzidos à sarjeta, à mendicância ou à enfermidade. Tudo isso porque os próprios interessados se permitiram agir pelo rumo da permissividade e da vivência dos próprios desejos que não quiseram ou souberam refriar ou dominar adequadamente. Dessa forma, também se dá com todos os demais vícios, inclusive com as questões da sexualidade, da gula, dos excessos em todas as áreas, na mentira, na fofoca, na violência, desde que isso seja a fraqueza de caráter da pessoa invigilante. Nenhum espírito terá o poder de obrigar qualquer de nós a nos tornarmos aquilo que não queremos, de um dia para a noite, a não ser nos surtos da mediunidade desequilibrada a que se permitem certas pessoas que, sem saber como se controlarem nas influências espirituais que a mediunidade explica, assumem comportamentos estranhos, ainda que transitórios, como se uma outra personalidade tivesse assumido o comando daquele corpo. Excetuadas estas questões, em que o transe mediúnico abre espaço na mente da pessoa despreparada a fim de que a influência de uma outra entidade se faça mais ativa nos atos e palavras que aquele corpo passa a externar, a não ser, neste caso, as demais influências sobre os encarnados se manifestam de maneira sutil, primeiramente. Se os encarnados não as identificam e se permitem viver tais convites, essas influências vão se tornando mais fortes, como uma erva daninha que não foi arrancada assim que brotou no solo fértil. O encarnado, então, vai deixando que ela cresça, retornando aos mesmos comportamentos que vão drenando sua vontade de resistir agora estimulado não apenas por seus gostos, mas igualmente pelos gostos de seus sócios invisíveis, que o intuem para que repita sempre aquele ato ou consuma aquele produto, que, eles próprios, espíritos sem braços físicos, já não podem mais fazê-lo sem a ajuda dos encarnados. A erva daninha vai se robustecendo, ficando maior, e mais enraizada nas próprias tendências do encarnado, que não suspeita de que já não mais está agindo sozinho. E na medida em que o tempo passa e as atitudes vão se tornando mais repetitivas, passa a ocorrer algo que se chama de simbiose, uma mistura das vontades entre o encarnado e o espírito, numa perfeita associação, neste caso para as coisas ruins. Aí, nesse ponto, o encarnado pode mudar muito de comportamento e não perceberá a que ponto já chegou, sempre achando que são os outros que estão diferentes. Por isso é que essa questão também não pode ser deixada de lado na abordagem do problema de Marcelo, que... De uma forma ou de outra, pode ter permitido que as influências perniciosas tenham estabelecido uma linha de ação em seu psiquismo e o estejam explorando, fazendo-o mudar o rumo de sua vida. Atarantada com todas estas informações, Marisa não sabia como reagir. E, então, perguntou algo assustada. Mas como é que a gente se protege de tudo isso se não conseguimos enxergar essas coisas ao nosso lado? Essa pergunta é muito comum nos leigos, Marisa. Eles pensam que existe um amuleto mágico que os torna invulneráveis a tais influências, mas isso não existe. No passado, íamos às igrejas e se o padre nos absolvia os pecados, voltávamos para casa levinhos, e prontos para continuar pecando mais um pouco, porque o pecado nos produzia prazer. Pensávamos em nos livrar da carga de culpa sem desejarmos alijar de nossas costas a carga da vontade de continuar errando. Mas quando entendemos as leis espirituais, passamos a ver que a única maneira de não nos permitirmos ceder a esse assédio é modificarmos nosso caráter, alterarmos nossas inclinações, melhorarmos nossas ideias, mudarmos nossos sentimentos para outros mais elevados e, então, nossa sintonia afastar-se-á dos níveis inferiores para galgar lugares mais elevados e estabelecer contato com espíritos mais puros que nos amam e nos ajudam a superar nossos problemas através de caminhos retos, e conduta digna. Aquilo tudo era um verdadeiro tapa na cara de Marisa, que, sem deixar Glaucia perceber, interpretava tais ensinamentos partindo de seu próprio ponto de vista, interessado em usar a noiva para surrupiar-lhe o noivo, o que motivou um mal-estar em seu íntimo, obrigando-a a dar por encerrada aquela conversa que começara com o um objetivo e se transformar em um verdadeiro alerta para seus desejos mais escusos. — Ah, Glaucia, esse assunto me assusta. Quem sabe se, com seus conselhos, consigo conversar um pouco com Marcelo e as coisas se modifiquem para melhor. Desculpe o tempo que tomei, e obrigada por ter me atendido, explicando-me essas coisas. Ora, Marisa, é um prazer poder escutar você e dividir algumas coisas em que acredito. Se por acaso as coisas não melhorarem com Marcelo, procure-me novamente, porque nessa questão de companhias espirituais, talvez a sua ida a um centro espírita ajude muito na melhora de suas vibrações e no amparo tanto ao seu esposo, quanto às possíveis entidades que o estejam influenciando. Eu conheço um que é muito bom e que não tem nada disso que as pessoas temem, por desconhecerem o que é o espiritismo de Allan Kardec. Se precisar, me ligue e eu vou com você. Está bem? Tudo bem, Glaucia. Vou pensar em tudo. E qualquer coisa, lhe telefono novamente. A única coisa que lhe peço é que não comente esse assunto com ninguém. Nem com Glauco, porque não quero que Marcelo acabe sabendo do tema da nossa conversa até que eu defina o que desejo fazer. E você sabe como os homens são solidários uns com os outros, não? Claro, Marisa. Seu segredo irá comigo para o túmulo, como você está me pedindo. Mas não se esqueça do auxílio espiritual para resolver essa questão antes de qualquer rompimento da sua união com seu marido.